Nesse vídeo review tech de hoje a gente faz o review da lente Sony G Master 2470 2.8 Na prática, fotografando e filmando dois eventos diferentes Um durante o dia e outro durante a noite com balada e tudo mais Vamos ver o resultado na sequência, fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Sejam bem-vindos para mais um episódio Review Tech de hoje. Se você não me conhece ainda, se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Oura, sou fotógrafo, videógrafo e compartilho com vocês tudo aqui que eu posso que aprendi, compartilhando muito sobre fotografia, videografia arte vida e vamos nessa. Essa lente foi lançada em meados de fevereiro de 2016 e a gente já está hoje em 2019, então não é nova mas ela continua com uma qualidade única desde lá de trás. Desde 2016 essa foi o começo da linha G Master por ali, as lentes realmente profissionais, tops de linha para profissionais para poderem usar, na época que ainda tinha poucas lentes no sistema da Sony e essa é uma lente top, galera ela possui anéis de foco suave e anel de zoom também suave ela é muito nítida, sabe, para uma lente zoom normalmente as lentes zoom tem menos nitidez do que as lentes prime, que é as lentes fixas, né então, para uma lente zoom, eu fiquei impressionado com a nitidez dela. Eu não fiz um teste todo detalhado, mas pelo que eu usei e trabalhei com ela, eu achei o resultado ótimo. Ela tem um pouco de vinheta né, na, nos cantos da imagem, quando você fotografa em 24mm. E por que, que todo fotógrafo de evento, casamento, evento em geral, e videógrafos deveriam considerar, em adquirir essa lente 24 70 na minha opinião exatamente pela praticidade que ela traz por ela ser uma lente zoom você tem o range focal de 24 milímetros que dá para você fazer várias cenas super grande-angular captando todo o ambiente todas as pessoas segue aí uns exemplos Sendo 2470, você tem essa flexibilidade de é, poder estar tá num lugar mais comprimido e conseguir não se mover tanto. sendo que numa lente, por exemplo, fixa, você teria que fazer o zoom com os pés, né? Andando até a pessoa, ou até o lugar, para poder fazer a foto. E tem lugares que você não tem essa distância para ficar andando para trás e para frente, por isso nessas horas é muito importante você ter uma lente que seja versátil como ela. E por ela ser 2.8 por todo o range dela, tanto em 24mm quanto a 70mm, meu, é excelente, porque isso ajuda tanto na foto quanto no vídeo com ambientes com pouca luz pouca luminosidade 2.8 já ajuda bastante e em 2.8 você também consegue ter aquele destaque né quando você está fotografando uma pessoa você consegue ter a separação um pouquinho maior né do que uma lente por exemplo 3.5 você consegue ter nessa 2.8 um destaque maior do primeiro plano da pessoa, de quem você está fotografando. Você consegue deixar ela mais destacada, mais em 3D e o fundo um pouco mais desfocado. O buquê dela eu também amei, para quem não liga, eu ligo para o buquê. Adoro que eles são todos redondinhos, não são ovalados ou de outras formas. É bem uniforme, coisa que é uma característica que eu já tenho observado bastante. A grande maioria das gemasters tem esse boquê lindo, ovalado, isso porque a lente vem com 9 lâminas de abertura formando então o seu boquê, o um círculo bem redondinho. Então ela é muito versátil, tanto para foto quanto para vídeo, e eu diria que ela pode ser uma lente para profissionais que fazem casamentos, eventos em geral e retratos fashion, quando você vai fazer um retrato fashion, um editorial, onde você não precisa usar a abertura de 1.8, de 1.4, você pode usar normalmente em estúdio, usar uma abertura lá para cima, tipo f8 para mais, né, dependendo do caso para você pegar toda a textura de todo o corpo, de toda a roupa, né. No... Quando se trata de uma fotografia fashion, então para fashion a tira e queda, é uma ótima alternativa. E eu diria ainda mais que para vídeo é um must have, tipo meu, você deveria ter com certeza essa ou uma equivalente a esse range, tá ligado? E essa qualidade também. Agora para fotografia, eu não diria que é um must have, que você deveria ter, é, sem sombra de dúvida. Depende o que que você procura, o que que você fotografa, entendeu? Eu, no meu caso, eu sou muito mais focado em retratos do que em eventos. Né? Eu faço um ou outro evento para um cliente especial que já me conhece há mil anos e precisa e acabo fazendo muito mais retrato diariamente. Então, para mim, é, ter esse range de 24 a 70 não é necessário quando eu não faço evento. Quando eu faço evento, eu preciso de um range desse. Agora, para fotografia, no meu ver, eu fiz umas fotos, vocês vão poder ver agora, é, fotografada a 70mm, que é o maior range dela, né, da 24 70 a 28 e depois eu fiz também uma foto não igual exatamente, mas em outro local, mais ou menos, parecido com a minha Sony FE 85mm 18 E vou te falar aqui, meu... Eu amo muito essa 85 1.8, cara. Não só porque ela tem uma ótima qualidade, nitidez e tudo mais que vocês podem ver no review do vídeo que tá aqui em cima, eu acho, mas também porque ela é rápida, tanto no vídeo quanto na fotografia, né? Então eu fiz essas fotos é, comparando, né? Uma com a 2470 e outra com essa 85 1.8, vocês vão poder ver agora. E eu preferi, apesar de ter gostado do look da 2470, eu não gostei muito da distorção que ela gera e ao mesmo tempo eu gosto do fundo mais esfocado. 85, 1,8 Tudo bem que não é muita diferença de 1,8 para 2,8, mas eu já vejo uma diferença gritante e eu prefiro mil vezes a fotografia. Da 85 1.8 do que da 2470, se fosse fazer retratos. Ela não é uma lente estabilizada, então ela não tem estabilização nela, tendo em vista que foi feita né, para câmera sony, que todas as câmeras praticamente têm estabilização na câmera, o tal do IBIS. E o bom também é que você pode usar né, as lentes Sony, no caso a 24-70, tanto na sua full frame como também na sua APS-C crop, né? Que aí seria um fator de equivalência de 35-130 mm Ela é boa para você viajar, para poder fazer uma viagem e carregar só uma lente, não ter que ficar carregando três lentes para diferentes. Ela é boa também para landscape para então, você poder fazer fotografia de paisagens lindas e ela vem com aquele sealer guesting que é tipo é um selo que protege de ambientes úmidos, chuvosos e por aí vai. E quais são os concorrentes ou equivalentes a essa lente 24-70? Porque se a gente vê o preço dela é um absurdo, tá ligado? As lentes da Sony são muito caras, cara, principalmente as G Masters. Então ela tá um absurdo de cara, tudo bem, ela entrega uma qualidade ótima também. E a equivalente a ela seria a 2470 Zeiss Batts F4. Ela não é F2, ela é F4 durante todo o range. Então ela é um pouquinho mais barata, um pouquinho menos cara, né, na real. E tem também... Agora que acabou de sair faz pouco tempo, a Tanron, lente Tanron, da marca Tanron 28-75. Cara, essa lente estão falando muito bem, não vejo a hora de poder testar ela. E ela tem um preço, tipo, acho que é a metade ou menos do que uma G Master. E a qualidade falam que é tão boa quanto, sabe? Então, lógico que você tem um pouco menos de range, não é a 24, é 28, né, a Tanron. E por aí vai, você, você perde um pouquinho da grande angular, mas no geral, cara, falam muito bem dela, falam muito bem dela em vídeo também para você poder usar com gimbal e por aí vai. Então fica aí a pedida, se você não tá com a grana para poder investir forte na G Master, você tem a Tanron que é uma ótima alternativa também, beleza? Nessa, então a gente tem essa da Tanron que saiu agora. 28 75 e também acabou de ser lançada a sony 35mm 1.8 que é como se fosse a prima da 85 fe 1.8 da sony porque é mais ou menos a mesmo tipo de fabricação e ela é mais ou menos do tamanho da 55 1.8 da zeiss também só que o preço dela não está tão acessível quanto 85 1.8 Tá um pouco lá pra cima, tá tipo, acho que 800 dólares por aí, bem salgadinha pra uma lente que não é a mais top de linha, sabe? Então, é uma outra alternativa pra você também, se você precisa de uma lente mais grande angular, tem essa aí da Sony 35mm e ainda vão sair outras, das outras marcas, como da... Sigma e da Tamron, eu acho que também vão sair algumas outras coisas. Da Tamron vai sair 17, 28mm, 28 da Sigma vai sair uma 35 12 cara. Essas vão ser show de bola. E pra finalizar tudo isso aqui, galera, qual é o meu review final? Qual a minha opinião final sobre a lente e os contras que eu encontrei com a lente, beleza? Então, o único contra que eu encontrei usando a lente foi o peso galera o peso dela ela pesa vai estar tá aqui vou mostrar para vocês aí qual que é o peso dela comparado ao peso de uma 85 1.8 e o tamanho dela o tamanho dela ela é grande comprida desse tamanho então é é bem comprida e o que acontece é quando ela é pesada e um pouco comprida, ela é tipo isso aqui, assim, ó, na câmera, né? Que eu não tô com ela aqui agora. Essa daqui é uma 85,8. A 2470 chega até aqui. E o que acontece? Por ela ser pesada, ela fica front heavy, que é tipo com a frente pesada. E toda vez que você vai estar segurando, você vai sentir o desequilíbrio né? de tipo muito peso na frente. Se você for pôr ela num tripé, ela deveria ter até aquele colar aqui, assim para você poder pôr o tripé nela, assim como uma 70-200 ou com algumas outras mais pesadas. Então, eu acho que isso pra mim é um ponto negativo. Isso é um ponto negativo que eu não gostei, porque assim, quando você está fazendo um evento, e às vezes você tá lá, vai ficar duas horas depois, mais duas horas de pé direto segurando sua câmera. Eu senti muito na mão, no braço, toda essa parte aqui assim o peso dela de ser tão pesada e desconfortável. Chegar a ser desconfortável, a certo ponto? Tanto porque eu tô trabalhando com a 73 e a 73, como vocês sabem, é, não tem um gripe tão grande ainda, então o dedinho às vezes fica escapando e você não tem toda aquela segurança e por você não ter uma, um conforto tão bom aqui assim quando você está lá segurando, fotografando durante 4 horas, 3 horas, 2 horas vai cansando seu braço, vai pesando cada vez mais por mais que você esteja usando uma alça boa você consegue sentir o peso dela ser um peso a mais do que seria necessário sabe então esse é o único ponto negativo que encontrei de ela ser muito pesada para você, apesar de ela ser muito versátil, achei ela muito pesada para você poder fazer suas coisas. E também em alguns vídeos outro ponto que eu vi é a falta da estabilização dela. Não sei se é por causa do peso, eu fazia uns vídeos que normalmente com outras lentes sairiam mais ou menos Estável, estabilizado, mesmo a lente não sendo estabilizada, mas com a 2470, não sei se é por causa do peso dela, não consegui equilibrar direito na pegada, o, o vídeo saiu um pouco mais tremido, tá ligado? Até mesmo em slow motion dava pra ver um pouco mais os tremidos. Então essas coisas para mim me deixaram um pouco assim, tá ligado? De, tipo, será que vale a pena gastar? toda essa grana, vender seu rim, seu pulmão e ficar endividado pro resto da vida pra é, ter esse resultado, tá ligado? Mas aí, quando eu fui ver o resultado das fotos e eu imprimi também, né? Eu fiz um evento durante o dia, um aniversário do dia com luz natural, não usei nenhum flash e mandei revelar essas fotos também, tá ligado? Fiz um fotolivro e a imagem ficou maravilhosa, tá ligado? Tipo, sensacional sabe eu não tem que reclamar, todas as fotos estão nítidas, em foco, qualidade ótima, tá ligado, e quanto a isso eu não tenho que reclamar, mas as fotos principais que eu incluí nesse foto livre, que as fotos que o cliente mais gostou, são as fotos que eu fiz com 85.8 que dá aquele desfoque melhor e dá uma proporção melhor na, no rosto e no corpo das pessoas, deixa elas mais magras, não deixa tão grande ou tão distorcida. Então para mim, é, eu fiquei bem na dúvida mesmo se eu investiria nessa 2470. Na minha atual situação, eu optaria por usar mais ou comprar e investir naquela rom 17-28mm. Ou alguma outra 35mm, 1.2, 1.4, por aí. Usando né, a 2470, eu reafirmei e descobri em mim mesmo que eu prefiro muito mais as lentes fixas do que a, as lentes zoom, tá ligado? Para fotografia. Para videografia, beleza, usa zoom. Mas para fotografia, eu tô quase completamente certo de que eu prefiro usar duas câmeras, uma com uma lente prime sei lá 85mm e outra com uma lente também fixa tipo 35mm ou 24mm ou 50mm até, isso porque eu cresci e vim trabalhando todos esses anos nessa forma né, eu preferi usar lentes é, fixas do que zooms para poder ter essa alternativa e rapidez ali, porque para mim as lentes fixas te dão o que a lente zoom não consegue. Então, nas minhas épocas lá de trás que eu trabalhei, no meu começo de carreira na fotografia, eu fiz casamentos com duas câmeras APS-C, tá ligado? Tipo, com uma D60, que tipo, meu, é uma dinossauro do, das câmeras DSLR. Não tem muita capacidade, mas do que tinha, eu tirei a melhor qualidade por dia dela. E usei também uma outra Nikon. É, acho que era D3100 ou D5100 e aí uma câmera ficava com uma lente 35mm, né? como é APS-C essa 35mm equivalia a 50mm, 40 e pouco milímetros por aí e a outra câmera eu andava com a lente 50mm 18 da Nikon também APS-C, então equivalia a uma 85 75mm por aí eu usava então uma 50mm e uma 85mm fixas e cara, fazia umas ótimas fotos, fotos incríveis com a PSC e lente fixa. E no segundo evento, foi um evento feito à noite, é um aniversário de um querido amigo e cliente Paulo de 50 anos e o que, que aconteceu de interessante para estudar e compartilhar com vocês num próximo episódio que eu vou pôr aqui na sequência, que é fotografia de balada, fotografia em nightclub, que é tipo a fotografia, tanto quando você está num casamento ou em aniversário, à noite tem um momento que vai ter a pista de dança e iluminação de tudo quanto é lado, fumaça e tudo que você pode imaginar que tenha numa festa. E nessa hora começou a dar vários problemas de foco, de, sabe, de, de só errar o foco toda hora, de 10 fotos que eu fazia, tipo... Oito fotos estavam fora de foco, tá ligado? E eu não entendia por que. Se era a lente 2470 ou se era o flash que eu estava usando, que era um Godox TT-685S. Eu só sei que, velho, eu consegui fazer algumas fotos bonitas, vou mostrar pra você. Mas... É... Teve esse problema que eu descobri que todas as câmeras Sony, e na verdade não só Sony, acredito que todas as câmeras mirrorless, tem essa diferença com a DSLR e que a DSLR nesses, nessas situações faria muito mais fácil a fotografia. Então se você tem curiosidade para saber quais foram esses problemas que a gente encontrou usando uma Sony a 7 uma 24-70, G Master, que é a melhor lente da categoria, com uma das melhores câmeras de entrada é, profissional, com o flash Godox TT-685S que... É ok, não é top de linha, mas é tudo bem. E como isso se transformou em quase um desastre de evento, tá ligado? Então, se você tem curiosidade para saber qual o problema que você encontra nessas horas quando você for fotografar um evento à noite com várias luzes diferentes, clica aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Se te ajudou de alguma forma essas informações, esses conteúdos, deixa o seu like lá embaixo que sempre ajuda o canal. E se inscreve para mais conteúdos. Até o próximo. Você é demais, brother. Até mais.